Olá, eu sou o Alcenir. Eu sou a Bete, somos de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Nós gostaríamos de saber, é, tirar algumas dúvidas com relação à contágio, né? É, famílias que têm pessoas é, solo positivo, é, fazem é, separação, separa, por exemplo, talheres, copos, pratos, é, com medo, de, com receio de, de contágio é, para outras pessoas. Eu queria saber se isso tem sentido, né? E o um banho de piscina também, essa pessoa pode participar junto com a gente? Gostaríamos muito que vocês esclarecessem essas dúvidas. Valeu, obrigado. Alcemi e Beth, obrigado pela sua participação conjunta. Achei bem legal essa, essa sua filmagem. Olha só, é, nenhuma atividade social é, e nem de convívio familiar transmitem o HIV. Então lembrar que talher, usar o mesmo batom, usar o mesmo guardanapo, o prato, tomar banho de piscina junto, nada disso transmite o HIV, porque a gente sabe que o HIV ele precisa estar é, em contato com mucosas para ser transmitido. E a gente só tem mucosa na boca na vagina e no ânus então só através das relações sexuais é que se acontecem as transmissões agora olha só é, esse medo da transmissão do hiv só faz atrapalhar as pessoas vivendo porque com isso você com esse preconceito com esse medo de se de contrair o hiv você afasta as pessoas as pessoas é, ficam tão ah, estigmatizadas que elas nem procuram tratamento e isso só faz prejudicar a pessoa vivendo com HIV. Então beijar, abraçar, é, é, inclusive é bastante salutar para quem vive com HIV.